Oi, tudo bom? Então, hoje eu vou responder uma tag que eu vi que a Debbie respondeu e que já tagueou ela e eu não sei quem foi que criou essa tag porque ela também não sabia. Então, é uma tag sobre coisas gaúchas e sobre barrismo e tal. E eu sou gaúcha, eu posso muito, eu tenho muito orgulho daqui. Então, eu resolvi responder hoje. E eu não sei quantas perguntas são, porque ela não numerou as perguntas. deve você não numerou as perguntas. E... Mas eu vou responder pra vocês e eu vou pegar as perguntas do celular. A primeira pergunta é... Carne tem que ser mal passada no ponto ou bem passada? Eu gosto de carne no ponto, nem muito... Nem cheia de sangue, mas também não empedrada. Eu gosto de carne macia. Quantas vezes a tia toma chimarrão? Eu tomo uma vez no trabalho... Durante a semana, que é o horário que a gente, depois do almoço ali que a gente faz chimarrão lá E em casa, eu tomo normalmente de noite Quando eu tô em casa, final de semana Aí eu tomo com a minha mãe Mas aí é só de noite Porque durante o dia eu acabo ficando muito tempo aqui no quarto Ou fazendo coisa pro blog, ou estudando Então eu quase não participo da roda de chimarrão Chimia, ambrosia, arroz de leite, mumu, cuca ou sagu Pode escolher mais de um Eu gosto de chimia de arroz de leite, de mumu, eu gosto de cuca mais ou menos, só se for com churrasco, se assim, é né? pura, assim, com coisa, não como. E sagu, eu sou apaixonada por sagu, sério, minha avó faz sagu, assim, eu morro comendo. E arroz de, arroz de leite, eu sei que tem, aqui a gente faz o doce e o salgado, eu gosto do doce, do salgado eu não gosto. Fim de semana, em gramado, canela, ou em tramanda, torre Escapão, ou outra praia. Tramanda, com certeza, eu sou apaixonada por Tramanda ir, e sempre que eu posso eu quero ir pra lá porque lá eu fico caminhando no, no centro e olhando loja e tomo milkshake e caminhando na rua e no friozão, sério, eu acho que foi ano passado, tava muito frio e eu fui pra Tramanda no inverno Grêmio ou Inter? Então, eu não ligo muito pra futebol eu não assisto, não acompanho, não torço, não nada, não sei, nem quem ganhou no último jogo, eu não sei. Mas, segundo meu pai, eu sou gremista, porque é a minha única opção. Mas não, não é uma coisa que me incomode, eu folgo no colorados quando interper, o Inter perde, e folgo no Grêmio quando o Grêmio perde, então é independente pra mim. É bairrista? Eu confesso que eu acho que eu já fui bem mais bairrista do que o que eu sou agora, mas eu não me imagino fora do Rio Grande do Sul, de qualquer forma. E mais especificamente, eu não me imagino fora de Porto Alegre. Então, acho que sim, eu sou um pouco paísta sim. Qual a origem do teu sobrenome? Meu sobrenome é um, é italiano, e o outro é austríaco. Tem família em quais cidades? Eu tenho família em Lagiado, em Progresso, em Estrela, em Teutônia... E em Alvorada Então assim ó Tem família em praticamente todos os lugares Onde eu vou surgir um familiar que eu não sabia que eu tinha Música gaúcha que todo mundo conhece Quem quiser sabe quem sou A gente, a gente sempre andava essa música no colégio Tipo, nostálgica ouvir essa música Sério, eu sabia ela de cor Ainda sei alguns pedaços Eu não sei mais inteira, mas eu sei Próxima pergunta é Gaúcho, famoso, preferido? Pode ser cantor, atriz, escritor ou modelo? Eu sou muito fã Muito fã mesmo Da Fresno tipo eu Sou apaixonada pela Fresno E a Fresno, pra quem não sabe, é uma da Gaúcha Tá? Então vocês conhecem música Gaúcha tá Rock Gaúcho e eu sou apaixonada por eles, então, é a minha banda do coração e são gaúchos. Uh, programa típico de gaúcho. Bah, comer... Comer bergamota no sol, certo? Eu não sou fã de bergamota, eu só como bergamota quando eu tô numa roda, sentada no sol, tomando de marrom. É o único momento da minha vida que tu vai me ver bergamota, porque eu não gosto. Mas quando eu tô sentada no sol com o pessoal, e o pessoal tá comendo, tá? Aquele cheirão de bergamota... Eu como. Uh, o, que tu fa o que faz teus butiá caírem do bolso? Muita coisa faz meus butiá, butiá caírem do bolso, mas, mas qualquer coisa, na verdade, faz. Eu sempre falo isso. Meu pai até... Meu pai fala pra mim, quando eu falo alguma coisa muito besta, ele me olha. Ah, você caiu meus butiá do bolso agora. Tipo, a gente fala muito. <risos> Por último, como a Aurora precursora é pra eu continuar cantando? como a aurora precursora do farol da divindade foi o 20 de setembro o precursor como é a gente aprende essa na, na real a Debbie até falou a gente aprende essa a gente já aprendeu ir no Nacional a gente aprende primeiro a ir no Rio Grande do Sul taguei pelo menos duas pessoas eu vou taguear uma amiga querida que eu adoro que a gente não se fala muito porque a gente não se encontra mas eu adoro ela, é a Bia Schultz, eu vou deixar um link dela aqui, e o Matheus do Brazilian Boy, que eu descobri há poucos dias, então eu vou deixar o link dele aqui também, vou deixar o da Gé, o da S -S aqui embaixo, para vocês verem, junto com todas as redes sociais minhas e do blog, então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, e a gente se vê no próximo, tchau!